Olá meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu estou muito alegre e muito honrado de estar com vocês aqui hoje E oração, jejum e desejo profundo do coração é que seja um tempo transformador para a sua vida, família e ministério no nome de Jesus, amém? O pastor Luciano tem abençoado muito o Brasil, o mundo, né, tem das nações. E há muitos anos, quando entrou na nossa vida, na nossa história, assim, tem abençoado minha família, minha igreja, meu ministério, demais da conta. E olha que eu conto de vez em quando isso. Quando eu conheci o pastor Luciano Subirá, eu fui num evento, numa cidade, onde ele foi também para participar. Sentou aí como você e eu para participar de um congresso e quando ele chegou lá souberam da presença dele e colocaram ele para ministrar assim em cima da hora e por incrível que pareça aqueles momentos raríssimos que acontecem uma vez a cada 500 anos pastor Luciano pregou e eu achei a mensagem dele boa, eu não vi nada de extraordinário naquele dia né então eu achei assim aquela mensagem normal e tudo, não conhecia, nunca eu tinha ouvido falar E ele pregou aquela noite e como eu disse, a cada 500 anos acontece, foi muito normal E aí eu estava na minha igreja um dia e um pastor veio e falou Rapaz, você tem que trazer um cara aqui na sua igreja, Luciano Subiral Eu falei, não, eu já ouvi ele pregar, não, <risos> não, não, não, não tenho vontade de trazer não e o cara, você tá louco, rapaz, não tinha ainda nessa época internet, né, então não tinha como eu ir olhar no YouTube, essas coisas Então a impressão que ficou foi aquela daquela noite, e aí, e o pessoal, ou eu que também estava com problema na noite, não sei Mas eu fiquei com aquela má impressão e o cara insistiu, insistiu, insistiu tanto que eu falei, ó oh, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer Mas se for ruim, você vai dar a oferta dele e aí o cara falou, pode trazer, que se for ruim eu dou oferta. Eu falei, então fechou. Liguei para ele, irmão, doido que ele não aceitasse a agenda. Olha que loucura, que coisa insana. Para trazer o homem hoje, meu Deus do céu, né? E aí ele fechou a agenda, veio e, gente, foi sobrenatural. Teve até revelação. O negócio foi muito forte cura, milagre, revelação, até para mim, então foi tremendo demais, e você vê, eu não queria, mas Deus providenciou esse momento, a gente se conheceu, e aí também aconteceu a colheita, né ele gostou de me ouvir ali ministrar, e falou, rapaz, me dá algum material seu, e eu entreguei para ele umas três vezes mensagem, lembra Luciano, eu entreguei uma vez, ele falou, olha, depois a gente se encontrou, e falou, a minha sogra roubou a sua mensagem, e aí eu falei, não acredito, não ouvi, aí dei uma segunda vez <risos> e alguma coisa aconteceu, uma terceira vez eu dei, finalmente ele ouviu e a gente fez uma amizade e nos tornamos até parceiros ministeriais e eu tenho sido muito, muito abençoado através da vida, da vida desse homem de Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Provérbios, capítulo 6, verso de número 32. Provérbios, capítulo 6, verso de número 32. Eu estava orando, pensando sobre o que falar e eu não queria sair da área que Deus tem me chamado, que é a área de família, apesar de que pastor de igreja local é clínico geral, né irmãos? A gente fala de tudo um pouco, mas a área que Deus me colocou para me especializar foi a área de família, e dentro da proposta que é casa de Zadok, de integridade, caráter, santidade no ministério Eu quero falar sobre um tema muito importante Que é como evitar o adultério Provérbios capítulo 6, verso 32, a Bíblia diz O que adultera com uma mulher está fora de si Só mesmo quem quer se destruir, se arruinar é que pratica tal coisa. Eu vou repetir, o que adultera com uma mulher, claro, com um homem, está fora de si. Só mesmo quem quer se destruir, é que pratica tal coisa. Queridos, eu tenho trabalhado com família há mais ou menos 22 anos. E o primeiro livro que eu escrevi Tem lá atrás também Que tem até o prefácio do pastor Luciano Foi o livro Como Evitar e Vencer o Adultério E eu escrevi esse livro e nunca tinha pregado nada sobre esse assunto Eu acho que foi o único livro, foi a única coisa que eu escrevi E que eu nunca tinha pregado sobre isso E eu escrevi esse livro mais ou menos em 2007, 2006, alguma coisa assim e a primeira vez que eu trouxe alguma ministração sobre esse assunto foi ano passado, no meu congresso de casais que a gente tem anualmente. Eu nunca quis falar sobre isso porque eu achava meio complicado tratar do assunto. Porém, eu, de um, de, nesse tempo trabalhando com família, eu posso dizer para vocês, irmãos, algumas coisas sobre essa questão do adultério. Primeiro... É uma das coisas que mais Se não está na primeira Está entre as três que mais derrubam Homens e mulheres de Deus Não só pastores e líderes Mas em qualquer área É aquilo que mais tem destruído e derrubado pessoas Eu ouvi de um pastor Lá de Brasília, pastor Vilarindo Há muitos anos atrás E eu concordo com essa afirmação do pastor Vilarindo Onde ele diz Que um homem de Deus e uma mulher de Deus Que adultera é como um cristal, não tem como você restaurá-lo e não ficar uma marca, então entenda uma coisa, todo tipo de pecado, é lógico, com exceção da blasfêmia, tem perdão E você pode ser restaurado A glória da segunda casa pode ser até maior do que a da primeira Porém, eu concordo e tenho percebido e visto nos anos de ministério Que quando isso acontece Ainda que haja uma restauração de um cristal Fica uma marca naquele cristal, naquele objeto Eu tenho percebido também que esse tem sido um problema muito grande no meio da igreja, nem se fala fora da igreja, e no meio da liderança. Nesses últimos meses, eu peguei muitas situações de pastores e líderes caindo nesse terrível mal. E eu senti muito forte, mas muito forte mesmo. No último caso que eu tive agora, que deve ter um mês, que a gente está acompanhando, um casal de pastores que está vendo esse drama e. De fora de Brasília e eu senti muito forte Deus falar comigo que eu precisava falar mais sobre esse assunto A nível de vacina e de prevenção para a igreja, para os casais e especialmente para os pastores e líderes e Eu sinto muita liberdade de falar sobre o tema, especialmente aqui onde o propósito é santidade etc Porque a Bíblia fala muito desse tema a gente vai ver a Bíblia tratando disso o tempo todo, e quando você vai ver lá no início no Velho Testamento, inclusive, está lá nos dez mandamentos: não adulterarás. Lá na primeira lei, no primeiro momento, Deus já trata desse assunto. Quando a gente vem para o Novo Testamento, eu quero citar só dois textos, que é o de Mateus 5,28, que diz: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu coração. E 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, aonde a Bíblia diz, e aqui eu quero dar uma ênfase nesse texto. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 9, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha só, não se deixe enganar. Eu queria que você olhasse para alguém, por favor, e dissesse, não deixa ninguém te enganar. Olha para mim aqui, por favor. Irmão, nem gente famosa, nem pastor famoso, não deixe a televisão, não deixe o vizinho, não deixe o amigo, não se deixe enganar. Não deixa ninguém te enganar. Por quê? Porque está escrito, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, vão entrar no reino de Deus, não se deixe enganar, porque quem faz e pratica essas coisas, não herdará, não entrará no reino de Deus, então esse assunto é muito sério, à luz da palavra, está em toda a Bíblia, e eu, faz parte inclusive do prefácio do pastor Luciano, uma ponderação, tremenda sobre essa questão do adultério, falando de tempos antigos, porque eu tenho denunciado algo que o diabo tem feito gente, o que, que o diabo tem feito? Satanás não vai tentar mudar o meu pensamento e o seu pensamento, eu quando estou andando no shopping e vejo um casal de homossexuais se beijando, aquilo para mim, eu estou falando eu como pessoa, indivíduo, é agressivo, eu acho aquilo agressivo, aquilo me assusta, aquilo mexe comigo, né? aquilo é ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, minhas filhas não têm a mesma reação interior que eu, mesmo sabendo que é pecado, mesmo não concordando, mesmo não praticando, e eu parei para pensar que eu com 15 anos de idade, 18 anos de idade, quando ouvia dizer que uma moça estava grávida, eu dizia, nossa ela ficou grávida, menina de 14 anos, mas o meu avô ficava extremamente chocado com aquela notícia, porque a geração anterior ou um pouquinho anterior a minha, aquilo era motivo de mudar de cidade, fazer casar, abortar, esconder, era vergonha, mas aí o diabo vem, trabalha de tal forma na cultura e a bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e aí as pessoas começam a achar aquilo na próxima geração normal. E aí o que eu acho que é normal, meu avô acha absurdo e agora o que eu acho absurdo, meus filhos já crescem vendo isso na escola, na televisão, na internet e ainda que elas digam, meu filho, seu filho diga, eu não quero isso para mim, eu não concordo, mas aquilo não choca essa nova geração como choca a gente, e isso aconteceu com o adultério irmãos, porque o adultério, na época dos nossos, dos nossos antepassados agora, avô, bisavô, era um absurdo a traição, e na época de Abraão, olha que coisa tremenda, Abraão chega para Sara e diz, olha você vai dizer que é minha irmã, não diz que é minha esposa, porque senão eles vão tentar me matar para ter você. Olha o que, que eles tinham em mente. É melhor matar do que adulterar. Olha o conceito deles da época. Eu mato o camarada para ter a mulher dele, mas eu não cometo adultério. Essa era a visão não estou falando que está certo, estou falando que um pecado é maior ou menor que o outro, mas a visão deles é, o adultério é algo tão terrível, tão absurdo, que era mais fácil eles cometerem um crime para ter a pessoa, do que simplesmente trair, e hoje irmãos, a gente sabe, a tendência, a tentativa é banalizar, tornar normal, tornar comum, não se assustar, não entender o quanto esse assunto é sério, o texto diz, quem faz um negócio desse, está fora de si, quem faz um negócio desse, só pode estar querendo buscar a sua própria destruição, e aí a gente vem, irmãos, enquanto com Deus, a gente vem com Outros tipos de encontro, de cura, de libertação, participa de seminário, vem para a casa de Zadok, que tem esse propósito, e sabe gente, tem erros que a gente comete na vida, que eles são quase que irreparáveis E se tem uma coisa que pode destruir toda uma construção que é feita Numa igreja, numa cela, numa liderança, numa casa, numa família, num nome É um momento de loucura como esse de chegar a cair em adultério Então eu queria trazer para você hoje Algumas coisas bem práticas Para que isso nunca aconteça dentro da sua casa no nome de Jesus Eu quero trazer algumas coisas para que você termine os seus dias E se for o caso, que esse é o meu sonho Caso eu não morra é, de uma morte trágica <risos> Num avião, alguma coisa assim Se eu tiver um dia deitado na minha cama, morrendo Eu quero muito, é um sonho Pegar na mão da minha esposa, olhar para ela e falar Olha, eu te honrei todos os dias da nossa vida eu quero, em nome de Jesus, irmãos, fazer parte daqueles que vão terminar o ministério ou a carreira aqui na terra, dizendo, Deus, eu te honrei nessa parte. Eu não fui motivo de escândalo para o teu nome, para a tua igreja e nem para a minha família. E eu quero te ajudar nisso também, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer para você, que é fundamental para que isso nunca aconteça na nossa casa, é não Elimine a possibilidade da traição Toda vez que a gente pensa Que algo pode não acontecer conosco A gente baixa a guarda Deixa eu te falar uma coisa De dez casos Ouça isso por favor de dez casos que eu pego de pessoas que traíram, eu ouço uma de duas expressões. A mais comum é, pastor, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. De dez, nove vezes eu ouço isso. A hora que a pessoa vem procurar ajuda, a hora que a pessoa vem contar o problema, ela diz, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer acontecer comigo, e eu já ouvi a pessoa que traiu dizendo, pastor eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso, e eu entendo que exatamente porque nós achamos que isso nunca pode acontecer, porque eu acho que o meu marido, a minha esposa é um super crente, super santo, como ele está lá no altar, como ele está tocando teclado, bateria, baixo, como ele está com o microfone pregando, como ele fala de santidade, como ele é um homem, uma mulher usado por Deus, como ele tem muita gente debaixo dele, como eu vejo ele sempre orando e jejuando, certamente meu marido jamais poderia fazer isso, certamente a minha esposa jamais faria isso, e sabe o que acontece irmãos, quando a gente pensa isso de nós mesmos, e quando a gente pensa isso dos outros, nós demos o primeiro passo para cair. Sabe por quê? Quem morre afogado é quem sabe nadar. Minha mamãe não sabe nadar. Quando a minha mãe chega na praia e o mar bate no joelho dela, ela dá ré. Ela não vai mais do que isso. Quando a minha mãe vem à uma piscina, ela fica longe da piscina. Porque ela não sabe nadar. Então ela acha que vai morrer ela acha que vai afogar e por isso ela não vai, ela não se arrisca. Você sabe quem é que bate carro fatalmente, irmãos? Quem sabe dirigir. Quem não sabe dirigir, irrita quem sabe dirigir, arranha o carro, arranha o portão dos outros, pinta o pneu de branco, mas não morre. Porque se bater, o máximo que faz é isso aqui. Porque não passa de 40, não passa de 60, né? É aquela pessoa que trava aqui no volante Nem vê o que está acontecendo em volta Está aqui, ó, tensa Na certeza de que aquele carro é um negócio absurdo Anda devagar, o nego está buzinando Ela nem vê, nem sabe, nem olha Não mexe no celular Mas quem sabe dirigir, irmão? Mexe no celular dirigindo E corre, e acelera, e anda Exatamente porque confia Porque é bom É que pode acontecer alguma coisa com o pneu, com o carro, na estrada Que leva a pessoa a ter um acidente fatal Esse é o grande problema A gente pensa que isso não vai acontecer Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz para a gente enfrentar o demônio O inferno, o deserto, as lutas A Bíblia diz, seja forte Mas quando a Bíblia fala de sexo, irmãos A Bíblia diz, fugir das paixões da mocidade, a Bíblia diz irmão, para a gente correr disso, não existe ninguém forte nessa área, eu posso falar aberto com vocês, já que tem só pastores e líderes aqui, posso falar, olha aqui para mim, olha aqui para mim, gente muito melhor do que eu e você caiu, isso me dá muito temor irmãos, gente muito melhor, muito mais crente, muito mais consagrado, muito mais santo do que eu e você, no meio da jornada, caiu, e eu vou dizer uma coisa para vocês queridos, uma das razões, tem mil razões, a gente ora, Deus é misericordioso, a graça de Jesus, a bondade de Deus, a proteção do Senhor, o livramento, mas deixa eu te falar uma coisa, é fundamental para quem não quer cair, pensar que pode cair, e essa é uma coisa que eu sei, se tem uma pessoa irmãos que pode trair a esposa, sou eu, se tem uma pessoa que pode trair a esposa, sou eu se tem uma área de fraqueza qual é a sua área de fraqueza? a minha é essa pastor, a minha é aquela, a minha é aquela outra eu sei qual é a minha área de fraqueza e se tem uma área que eu posso cair é essa e exatamente porque eu sei que posso cair, eu mantenho os meus olhos abertos o tempo inteiro, Jesus me ajuda tem misericórdia e fico de olhos abertos, e aí entra o segredo do casamento que dá livramento para nós, a Bíblia diz diz, orai e vigiai, não pode ter um e faltar o outro, tem que ter oração e tem que ter também o quê? Vigilância. Como é que? Vigilância, como é que José venceu a tentação irmãos? José chegou lá diante da mulher de Potifar que arrancou a roupa e arrancou, tentou arrancar a roupa dele e ficou lá, o sangue de Jesus tem poder, Jeová, calma garoto, se acalma foi assim? O que, que ele fez quando foi tentado? Correu. Fugiu. Correu. Saiu correndo. É a única forma de vencer, irmão. É não dar mole. É não brincar é não dar a mínima oportunidade, por quê? porque eu não estou falando aqui com pessoas mal caráter, sem vergonha que pode estar tá passando na rua e uma mulher falar, ah, eu interessei por você e o cara, ah, eu não aguentei cair ninguém que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é sério irmãos cai desse jeito, antes do adultério físico acontece um adultério emocional antes de um adultério físico acontece um adultério de alma, primeiro você você começa a conversar, você vai tomar café na mesma hora que a pessoa você começa a se interessar pela conversa dela, se estão estudando a mesma coisa se interessam pela mesma coisa a conversa agrada um, agrada o outro e aí a gente começa ali vai conversando e tal, e essa brincadeira que faz as pessoas não não tem nada a ver, e vai, e vai, e vai por quê? porque acha que isso não pode acontecer sabe o que a Bíblia diz irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, 12, aquele pois que Pensa estar em pé, veja que não caia. Olha o que a Bíblia diz, irmão: quem pensa não é nem quem está em pé, aquele que pensa está em pé, cuidado para não cair, eu preciso estar orando, vigiando e pensando, isso é algo que pode acontecer com a minha mulher. Isso é algo que pode acontecer comigo Então eu preciso vigiar Claro que eu não estou falando de nada doente Eu estou aqui sozinho, a minha esposa está em casa Eu não estou aqui agora viajando e pensando Meu Deus, será que minha mulher vai me trair? Será que ela vai arrumar um homem? Ou então ela, ah, será que o Ricardo lá vai fazer uma coisa errada? Não é isso, irmãos Mas é no dia a dia, no geral Está cogitando Eu sou ser humano, eu sou falho Eu sou fraco, preciso da misericórdia de Deus E eu vou ficar vigilante Para que isso aconteça nunca aconteça, a primeira providência, para quem quer se manter em santidade nessa área é, não elimine a possibilidade do problema, porque se você não eliminar, você vai ficar sempre atento, e isso não vai acontecer no nome de Jesus, diga amém. Segunda coisa, cuidado com amizade com pessoas do sexo oposto, quem cultiva amizade com pessoas do sexo oposto, eliminou o número um. Quem acha que pode ser amigo de uma mulher e não se envolver em algum momento, e não confundir as coisas em algum momento, está acreditando na possibilidade de que nunca vai cair. Eu quero dizer bem claramente aqui, viu irmãos Quem é marido, quem é esposa Que bom que está todo mundo aqui ouvindo Filho, pai, quem for Olha aqui para mim, presta atenção Não é possível a Amizade entre Homem e mulher Pensa numa coisa perigosa É ficar um homem ou uma mulher Sozinho Pensa numa coisa que não pode Acontecer, é um homem ou uma mulher Criar relacionamento, porque ou eu posso confundir as coisas, ou se ainda que você diga pastor, mas é impossível, ó, eliminou a possibilidade Mas vamos cogitar que seja impossível mesmo você de alguma forma se envolver emocionalmente ou sexualmente com a pessoa Mas como é que você garante que a pessoa não vai confundir os sentimentos? Como é que você garante que ela não vai se apaixonar Que ela não vai ter esse envolvimento de alma Esse adultério emocional e de alma Como? Não tem como Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado Acabei de pegar um caso O cara começou a conversar E a, e a esposa sabendo A esposa é consciente Aí um dia a mulher falou Nossa, mas está de conversa demais E é pelo WhatsApp Não, mas é porque não sei o quê, E não tem nada a ver Tem uma banda de de shot lá em Brasília Que elas, eles cantam uma musiquinha assim, ó Tem nada a ver Isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver Isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Se tem uma coisa que a gente tem que entender, irmãos É que casais tem que ter amizade com casais Eu só posso ser amigo de alguém Se a minha esposa for amigo junto eu acho perigoso hoje, até amizade de homem com homem. Antigamente, antigamente não tinha esse problema, a maioria. Hoje, é um problema. É um problema, amizade de mulher com mulher, sem ser a amizade do casal. Até porque, mesmo que a gente tire a questão da homossexualidade, às vezes eu posso estar sendo amigo de um homem... E esse homem não é amigo da minha esposa, ou seja, não é amigo do casal E eu vou ouvir coisas desse camarada que não são boas para o meu casamento Como, irmãos, que eu sou uma só carne Como que eu sou participante da mesma graça de vida É isso que a Bíblia fala sobre casamento Como que a gente tem o maior nível de relacionamento e comunhão que alguém pode ter Que é um casamento E eu sou amigo de alguém que não é amigo da minha mulher Como? Como piorou eu ser amigo de uma mulher Que não é amiga da minha esposa Não pode, isso aí é caminhar para cair É caminhar para ter problema E nós temos que ser, irmãos, radicais Se você está aqui me ouvindo hoje Eu vim aqui enviado por Deus No nome de Jesus para alertar você Corta essa amizade pela raiz Acaba, se precisar, seja grosso Nesse momento você está autorizada a ó, dar um coicezinho na pessoa. Espanta a amizade! Espanta! E deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Olha aqui para mim: não fique omissa. Não fique omissa. Entra, fala, perturba. Você não consegue as coisas quando você, quando você quer irmã? Consegue, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E o cara não está dinheiro, mas ele dá um jeito porque você fica Eu quero, eu quero E a Bíblia diz que é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher richosa Com um gotejar contínuo na cabeça Fica ali ó, pim, pim, pim O cara fala, compra! Mas me deixa em paz então, minha filha, perturba ele, perturba, e se não der certo, perturba ela. Fala, que é isso, minha querida? Eu estava pregando numa igreja fora do Brasil, e aí eu estou lá ministrando, e sempre eu termino de ministrar, eu gosto no material, porque tira dúvida, tem muitos temas, eu pensei, pastor, eu estou com um problema assim, tem um casal amigo meu assim, e aí eu estou lá no material, três dias nessa igreja, minha família estava junto, eu, minha esposa, os meninos, e aí daqui a pouco uma mulher chega e encosta, e conversa, e conversa, e conversa, irmão, ao mesmo tempo que a gente tem hora que é muito esperto, tem hora que é muito bobo também, tem hora que de longe a gente percebe alguma coisa errada, mas tem hora que, e eu não percebi, mas minha esposa percebeu, e ela falou, oh, amor, já é a terceira vez que essa irmã gruda lá, e tá que conversa, e fica chegando perto, eu falei, é mesmo? Ela falou, é, aí ela falou, tá, espera, aí quando acabou o culto, ela correu com o material, sentou, a hora que a irmã foi chegando, irmão Que ela ia dar o próximo passo A minha esposa na frente falou assim Oi, irmã, a paz, Está precisando de alguma coisa? Deixa o pastor vendendo ali Eu te ajudo Puxou ela para o canto assim ó. Você tem que se meter Você tem que ver o que está acontecendo Você tem que saber eu, que, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos Eu não entendo, me perdoa Eu não entendo Gente que tem senha de celular Que o marido não sabe Que a esposa não sabe não entendo isso, eu não entendo Gente que, agora o pior é que esse celular aqui é a prova de, de, de, de água O povo vai tomar banho com o celular Pra não correr o risco de alguém olhar o celular dele Por que que o Facebook de vocês só tem a foto de vocês? Não tem a foto da família? Posso perguntar isso? Por que que tem a foto de uma mulher casada lá assim, ó Do cara lá na frente, sozinho casado O que você quer? Você tem que estar com a foto lá e com a sua mulher assim, ó. Fala para essa pessoa perto de você, cuidado com amizades, com pessoas de todo sexo. A tentação pode ser moral, a tentação pode ser física, mas se você começa a desenvolver um relacionamento, uma amizade e conversa e manda mensagem e, e, e toda hora você lembra da pessoa, alguma coisa já está fora do lugar se a pessoa para quem você quer contar as coisas não é a sua esposa, não é o seu marido se as coisas que vem na sua mente se ele está doido para segunda-feira chegar para encontrar, para rir porque é interessante, alguma coisa já está fora do lugar cuidado, cuidado não tenha eu estou avisando aqui no nome de Jesus não tenha amizade com pessoas do sexo oposto ora e vigia no nome de Jesus, amém? Terceira coisa, se faça presente. O ditado popular com muita sabedoria diz, quem não é visto, não é lembrado. Irmão, você tem que entrar no mundo do seu cônjuge. Está lá o pastor e a esposa não é pastora. Acontece. Graças a Deus isso é raro hoje Mas acontece E aí ele está lá no universo dele Da igreja, do pastoreio E a esposa está no universo dela Da advocacia, da engenharia Da medicina Está o camarada lá Envolvidíssimo com a obra de Deus Com as células Ou ela, envolvidíssima com as células O discipulado e o cara com as vendas Com a empresa Você trabalha Ou você não é pastor, você trabalha numa empresa X, numa função tal, tem tal profissão, e a sua esposa ou o seu cônjuge está em outra profissão, e vocês vivem mundos que vocês nem conhecem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um casal, um casal na minha igreja, a esposa trabalha com venda de carro, e o marido é aposentado, suboficial da aeronáutica, 2 metros e alguma coisa ele tem, 2 metros e 5, 2 metros e três Ele é alto, grandão, estilo você, guerreirão. Para não falar um pouquinho fofo, mas. Forte, né? Não, mas ele é forte, grande, a mão do homem, irmãos, desse tamanho. E lá em Brasília, tem um lugar chamado Cidade do Automóvel. São centenas de agências de carro no mesmo lugar. Então é comum ela receber proposta melhor. E troca de agência, vai para uma, volta para outra, e vai, e vai, e vai. E ele falou para mim, pastor: toda vez que a minha esposa muda de empresa, no primeiro dia de trabalho, eu vou lá levá-la. E ele se apresenta para cada vendedor. E aí ele chega lá, e ele chega com a Silvia, né, abraçada, e ele fala: Bom dia, com a mãozinha, a mãozinha, eu sou o Eliseu, marido da Silvia. Tudo bem com você, meu querido? Muita testosterona, muita intimidação. Ó, oh, qualquer coisa que precisar, esse aqui é o meu telefone, tá certo? Meu amor, te amo, bom trabalho. Sabe qual é o problema às vezes, irmão? Ninguém nem sabe, ninguém nem percebe que seu marido sua esposa tem, tem, tem cônjuge. Porque na mesa não tem nada. Então, se o seu marido não pôs a foto da família lá, vá lá você colocar a foto da família, minha filha. E pega aquela foto de Facebook Todo mundo rindo, feliz com, com, com Photoshop, com brilho atrás A nuvem de Deus, anjinhos Nossa, que família maravilhosa Aquela foto perfeita Vai lá visitar o seu marido, irmã Mas vai arrumada Vai perfumada Vai com cinta Vai com sutiã do milagre Vai de salto, vai com cabelo, maquiagem, entra no ambiente assim, ó: tac, tac, tac, tac, tac. Chega lá na frente e fala assim: bom dia, eu sou a esposa do João, cadê ele? Deixa todo mundo saber que ele tem dona. Tem alguém que trabalha com aliança aqui, Eurives? Alguém trabalha? Procura alguém para engrossar essa aliança sua, crente Colocar aliança bem que todo mundo enxerga Vai lá, meu irmão, no trabalho da sua mulher Aparece lá, de vez em sempre Combinando e sem combinar Combinando e de surpresa Vai lá, das cara Mostra que você está vivo Mostra que você está viva Manda um buquê de flor lá Manda lá, o que, que é isso aqui, esse buquê de flor? Ah, é o marido da fulana. Os vagabundos vão aí, essa daí está suprida, está tranquila. Essa daí não dá. Vou pegar outra carente que tem aqui. Essa não. Você tem que entrar no mundo. Vai ter confraternização. Seu marido é obrigado a isso, sua esposa é obrigado a isso. Vai junto. Vai junto, se não tiver como, pastor eu queria não ir na confraternização, mas não tem jeito, o chefe exigiu, amor vai ter uma festa, eu tenho que ir Então a mulher vai junto, aparece lá, fica do lado, sabe por quê, irmão? Quem fala de, de assuntos de medicina, não fala de assunto de advocacia Aí o marido e a mulher não tem assunto profissional, aí o cara está naquele meio, naquele meio profissional, conversa com um, conversa com outro é do que conversa, faz amizade e a outra está voando no assunto e vice-versa entra no mundo dele entra no mundo dela participa ouve vê o que está acontecendo se você quer proteger a sua família disso se você quer guardar o seu casamento disso você tem que deixar essa boa impressão você tem que entrar nessa história você tem que se fazer presente você tem que as pessoas têm que saber lá ó vai na faculdade? Tem gente que está fazendo faculdade, ou inventou de fazer faculdade já mais velho. Vai lá, senta um dia para assistir uma aula junto. Eu vou assistir uma aula com você aqui. Eu peguei lá na igreja também um caso desse. A esposa falou, pastor, o senhor acredita que eu fui na faculdade do meu marido? Tinha que ir. Mas pensa num negócio que foi bom. Por quê? Sentado um monte de mulher no curso, uns três homens, dos três, dois na dúvida. Só meu marido com certeza absoluta. E aí vem um me pega, vem um me abraça, vem um me fala E eu falei, opa E ela falou, pastor, de tempos em tempos eu estou aparecendo lá Estou sentando lá, estou vendo a aula junto com ele Irmãos, isso é muito, muito importante Eu quero te fazer essa pergunta As pessoas do ambiente de trabalho do seu marido Te conhecem? Sabe quem é você? Sabe seu nome? Sabe da história familiar dele O pessoal que trabalha com a sua esposa te conhece, meu irmão Sabe quem é você Sabe da história Vocês tentam Pastor, mas está muito corrido O tempo é pouco Mas faça isso acontecer de um jeito ou de outro Se faça presente Quarto lugar Eu não vou entrar em detalhes aqui Por isso não tem problema Quem não é casado, ouvir mas você vai casar um dia, já receba a vacina. Se tem uma coisa que protege casamento, irmãos, é ter uma vida sexual satisfatória. Tem que tomar muito cuidado para vocês não virarem irmãos. Entrar na rotina, ficar com uma coisa sem graça, com data e hora marcada, sem empolgação, sem vibração, sem nada, você precisa suprir sexualmente seu cônjuge E quem vai casar aqui, ouça o que eu vou dizer A maioria dos solteiros não sabe disso A Bíblia diz que depois que a gente casa viu? Cadê o solteiro de novo? Cadê quem não é casado? Ouça aqui o que eu vou falar Presta atenção A Bíblia diz que depois que você casar, seu corpo não é mais seu Tem gente casada que diz, ah, se eu soubesse disso, pastor Não tinha nem casado A Bíblia diz, não privi o seu cônjuge da intimidade E a gente tem anunciado isso para os solteiros Porque casam sem saber que isso é uma das leis do casamento na Bíblia Proteção Você sabe o que, é que uma revista americana A Queen's University divulgou uma pesquisa, isso foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, comentando que casais, homens e mulheres que têm uma frequência sexual boa, uma vida sexual satisfatória e qualitativa, apresentam metade da taxa de morte do que os outros. Olha, sexo prolonga a vida, por isso meu filho, você que é solteiro, case logo. Fazer sexo algumas vezes por semana traz benefícios como reduzir problema do coração. Irmã, a Bíblia diz, a Bíblia diz não, a pesquisa diz, a pesquisa diz que, a pesquisa diz que sexo faz emagrecer, criatura. Reduz o estresse. Tem gente aqui que está... Alivia dores, reduz depressão e as chances de resfriado, irmão. Você vai ficar sem ficar doente. Você que é pastor e lida aí, quando começar a ver uma ovelha muito gripada, fala, vem cá, deixa eu te chamar para conversar aqui, meu filho. Está tudo bem. Vamos ter um MDA aqui. Sexo no casamento não é tudo, mas é muito importante. É muito importante O solteiro A Bíblia diz É bom para o jovem Suportar o jugo da mocidade Eu creio que esse é o maior jugo da mocidade Aguentar, se santificar Buscar a Deus Viva o Nelson, escolhi esperar Fica firme Casais casados Tenham uma vida Sexual Satisfatória E realizadora E a isso cabe cabe para trazer essa proteção que vocês precisam chegar em casa e perguntar para o marido, amor, eu não vou levar para o lado pessoal, não vou ficar com a alma doída, com, com é, dodói, eu preciso saber, você está realizado sexualmente? E o marido perguntar para a esposa, se não tiver pastor, aí você vai orar, vai ler livro, vai fazer encontro de casais Vai atrás de, de ter essa vida, porque uma das principais, não é a única, razões de pessoas estarem caindo em adultério é Falta de realização sexual dentro do casamento Dentro do casamento E a Bíblia diz que uma das grandes razões por que devemos casar é para não viver abrasado, Para não viver com desejo de sexo Uma das razões é suprir sexualmente um ao outro Quem entendeu, diga amém Então diga assim comigo Não eliminar a possibilidade da queda Quem pode cair, irmãos? Quem pode cair? Qualquer pessoa pode cair Vai cair? Não. Em nome de Jesus, não vai cair. Mas pode cair. Qualquer pessoa pode cair. Segunda coisa. Quem lembra? Não tem amizade com pessoas do sexo oposto. Se você tem, corte. Terceira coisa. Se faça presente. E para quem é casado, quarta coisa, tenha satisfatório. Agora, preste atenção. Quando a Bíblia diz, e eu vou terminar com isso, que adúlteros não entram no reino dos céus, não está falando, irmãos, de quem cometeu o pecado do adultério. pastor, o senhor veio tarde, eu já caí, já caí, já tive problema, até, foi, até já superei, até já foi tratado, a minha liderança sabe, a minha esposa, o meu marido sabe, já está resolvido, ou, oh, eu estou vivendo pastor, o drama de estar caído e ninguém sabe, mas eu já estou caído, eu não vou nem falar irmãos, dos níveis anteriores à queda, que é a pornografia, a lascívia e começa até chegar ao ponto de consumar o fato. Repito, primeiro com normalmente um adultério primeiro emocional. O pastor e a pessoa que caiu em adultério então já era para ela? Não. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Do mesmo jeito que alguém que roubou, mentiu, enganou, adulterou e se arrependeu do seu pecado E como diz a Bíblia Confessou e abandonou Recebe graça, perdão E vai prosperar E vai ser abençoado A palavra, irmãos, não é para destruir Não é para pisar A palavra é para quem não fez Acordar, vigiar e ter temor e a palavra é, para quem fez, buscar a restauração, repita a introdução, tendo a possibilidade de ter na segunda casa uma glória maior do que a primeira. Ainda que no meu entendimento, se não é a Bíblia diz, ficou uma marca. Na maioria dos casos fica uma marca. Mas é possível ter uma glória ainda maior do que a da primeira casa, quando nem marca tinha. Mas preste atenção numa coisa. Quando uma pessoa trai, quando uma pessoa adultera, ela se põe numa condição muito perigosa. Por quê? Porque se você, por acaso, perdeu o seu casamento, você fica impossibilitado, biblicamente, casar novamente. E se você se casa novamente, aí sim, a Bíblia diz... E quem faz isso comete adultério. E aí você vai viver casado, olha que coisa louca, casado na prática do adultério. Um dia um casal chegou em mim e falou, pastor, eu traí, larguei a minha mulher e me casei de novo. E agora, pastor, não tem mais jeito para mim? Falei, tem. O apóstolo Paulo diz, ou você vai viver sozinho, ou se reconcilia com a sua esposa, um dos dois. Não, pastor, mas quando eu cheguei aqui, eu já estava no segundo casamento, mas eu estou arrependido. Se eu me arrepender e pedir perdão, Deus não me perdoa? Eu falei, querido, se chegar um casal de homossexuais na igreja casado, e eles se converterem, entenderem que é pecado à luz da Bíblia, e eles quiserem viver agora uma vida de santidade. E eles argumentarem, mas a gente já chegou aqui casado. Por causa disso, a continuidade desse casamento é ou não é pecado? Qual é a única solução para eles? Separar. Qual é a única solução para o indivíduo que fez isso? Voltar para o seu cônjuge ou viver sozinho. O pastor, eu queria entender profundamente esse assunto. No livro do pastor Luciano da família tem, no meu livro Divórcio, Novo Casamento tem, mas eu preciso falar isso para você. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não brinque com o adultério, porque a consequência é dolorida. Só, diz a Bíblia, quem está fora de si, e quer se destruir, faz tal coisa, então, se você está aqui hoje, e nunca fez, a nossa oração, é que você deixe essa palavra entrar no seu coração, e ela produza fruto, e você nunca caia no nome de Jesus, e se você já caiu, não há condenação, se houve conserto, mas se você está vivendo um tempo, irmão, de adultério emocional, você sabe do que eu estou falando. Uma amizade que não deveria acontecer, um relacionamento, umas mensagens via internet ou via WhatsApp, ou mesmo está caído, pastor, eu tenho um amante, eu tenho uma amante. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando para sair disso. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Esse mal tem destruído milhares de famílias e ministérios, arrasado, cônjuges e prejudicado profundamente os filhos. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e oferecesse uma resposta para Deus. Existe um ambiente aqui hoje Que ele não está lá fora Sabe, irmãos, quando uma pessoa diz assim para mim Pastor, eu vou começar um regime amanhã Eu não acredito Porque se a gente tem que começar alguma coisa Tem que começar já Se eu entendi que eu tenho que emagrecer Vou começar agora Já não vou almoçar como eu almoçava, é agora Mas aquele que fala assim, não, eu vou comer a última vez E come todo o pudim Todo o pavê Porque diz assim, amanhã eu começo Eu não acredito Ah, eu amanhã vou ligar para ela e vou terminar Amanhã eu vou dar um jeito na minha vida Não, a hora, querido É agora Há um ambiente de presença de Deus De anjos de Deus, demônios Demônios amarrados, vencidos. Aqui é um ambiente de conserto, de arrependimento, de decisão. Olha para mim: decisão de vida ou morte, decisão de mudar a história da sua vida. Então, agora você vai oferecer uma resposta para Deus. Pode começar a falar com Ele de verdade você cogita a possibilidade de que isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você você tem tido amizade com pessoas do sexo oposto seja sincero, com a sua alma é para você e para Deus a resposta Você está no mundo do seu cônjuge Você se faz presente Casais Como anda a sua vida sexual? Fale com Deus agora Peça para Ele, Senhor, guarda a minha vida Livra-me do mal Livra-me de cair em tentação Eu não quero ser motivo de vergonha Para o nome da minha família eu não quero ser motivo de vergonha para o meu Deus. Eu não quero ser motivo de vergonha, de escândalo para a Igreja de Jesus. Chega de vergonha, chega de escândalos. Chega de pessoas que a gente nunca imaginou caírem caírem. E sabe o que, que o diabo faz, irmãos? O diabo, através dessas quedas, Faz muitos acreditarem que não é possível E rouba das pessoas as únicas coisas que permanecem A fé, a esperança e o amor Pessoas têm sido roubadas na esperança De terminar os seus dias De pé Com a mesma palavra do apóstolo Paulo Cumpri a minha missão Terminei a carreira De pé de pé, em santidade, sem vergonha nenhuma, sem mancha, esse tipo de mancha, que não mancha só a sua vida, mas mancha a sua família e a igreja. Chega disso no nosso meio. Casa de Zadok vem para tratar, marcar, moldar uma geração de gente que é santa, de gente que é fiel. De gente que é comprometida De gente que Caráter, integridade Gente inteira Gente que tem a capacidade De fazer a coisa certa mesmo Quando ninguém está olhando Essa para mim é a melhor definição De integridade Fazer a coisa certa mesmo Quando ninguém está olhando É isso que você veio buscar aqui É isso que vai sair desse altar Nesses dias Receba e beba disso no nome de Jesus ore pelo seu marido agora minha irmã ore pelo seu, pela sua esposa ore pelos seus filhos ore pelo seu pastor ore pela sua liderança ore pelos homens de Deus que tem estado em destaque na nação homens de Deus eu tenho orado irmãos constantemente eu tenho incluído na minha oração o Luciano, o Eib, o, o pastor Silas, o Lucinho, Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, o Hernani Gente que está lá em cima, que está aparecendo, Deus tem misericórdia, guarda! Livra de escândalo financeiro, escândalo sexual, guarda! Nós queremos ser sal e luz, referência, modelo... Deus precisa que se levantem famílias e casais que são modelo Que façam aqueles que estão vindo atrás de nós Acreditarem e desejarem numa família e num casamento de sucesso Que funciona, que é verdadeiro, que é real Aleluia Deus no nome de Jesus Como ministro de família Ministro de casais Ministro do Evangelho Eu estendo a minha mão hoje E como o pastor Luciano orou no início Mais do que informação, dica, palavra Eu quero declarar que o que nós estamos fazendo aqui São sementes lançadas E eu quero profetizar que essas sementes Encontram em cada coração aqui, solo fértil E elas estão e produzirão fruto E a palavra não voltará vazia Em nome de Jesus No poderoso nome de Jesus declaramos um povo, uma geração Santa Fiel Comprometida Que será Referência e modelo Para esse tempo De avivamento que está chegando No nome De Jesus No nome De Jesus Se você recebe, dá um glória a Deus Bem alto Aplauda ao Senhor Jesus